Querido, Queridos dias difíceis, acho que já deu. Embora eu considere prematuro, prematuro. Um definitivo a Deus. Um definitivo adeus. Querendo, volte. Minha casa é de vocês. Agora, pensem bem se será mesmo saudável nos testarmos em novos convívios tão longos, também, também não sou fácil, também. como foi desta, sou, desta vez. Menos mal se vierem em grupos, tantos em tais e tais períodos do mês. Topam correr, o risco? Topam correr o risco? Vão resistir até o fim? Podem vir, eu insisto. Mas contem primeiro até três.